Hard cases são essenciais para você que leva seu equipamento, seja de audiovisual ou não, em suas viagens. E hoje eu estou aqui para mostrar esses dois modelos bem compactos da Worldview. Hard cases são extremamente resistentes e esse aqui passou por testes que, olha, só vendo para crer. Então beleza galera, eu tô aqui com o hard case e dentro o microfone da Sony, tá? Ajeitei direitinho, montadinho aqui, coloquei os acessórios também, tá? Vou fechar o meu hard case e agora bora pro teste. Vou colocar uma espuma aqui na frente, só para garantir que não vai derrapar. E pode ir, Carol. Existe, e por dentro, o nosso rádio, totalmente intacto, sem nenhuma identificação nem os acessórios. E esse aqui não se resume apenas em produtos de audiovisual, se você quiser colocar qualquer item aqui que seja frágil e levar em suas viagens, você pode fazer isso com segurança. No conteúdo do case nós temos, essa primeira espuma aqui, que ela não é removível. E essas duas aqui, que são removíveis. Essa aqui é menorzinha, né, que vai por baixo, então essa aqui a gente não recorta. E essa aqui que já vem com os ladrilhozinhos e tal, para você colocar o seu produto aqui, marcar, passar um estilete, remover, colocar ela aqui no seu case, adicionar o produto onde você recortou e pronto. Curtiu esse hard case? Então corre para o site da Woodville e garanta logo o seu. Fala galerinha, Guilherme Coelho, eu tô aqui na Worldview, já peguei esse case ultra rígido aqui pra proteger meus equipamentos. Falar pra vocês, não esquece de seguir a loja Worldview lá no Instagram, é arrobalojavodview. Valeu galera, tamo junto.